Hey, guys! What's up? E hoje a gente vai ter nossa aula de imperativo, né? Pra você que gosta de dar ordem, de mandar, hoje você vai aprender como fazer isso em inglês. Uh, então é Imperative Class. É uma aula também muito tranquila, muito simples, mas que às vezes passa despercebida na escola, a gente não dá muita atenção a ela, porque é tão simples, é tão fácil. Que a gente não dá atenção. Mas assim, acaba que na hora que você vai precisar usar, que você quer dar uma hora, quer mandar alguém fazer alguma coisa, você, como não prestou atenção na aula, se você já estudou inglês ou ou ler livros, livro de gramática, alguma coisa assim, você acaba ficando meio perdido. Ah, como é que eu faço mesmo? Então, é uma aula rápida, uma aula simples, mas é uma aula eficiente para você realmente entender ah, como usar os imperativos no inglês, beleza? E lembre-se que tem PDF para você baixar, MP3, tem exercícios aqui durante a aula para você praticar, então você faça tudo para garantir o seu aprendizado, ok? Então, bora começar! Bem, aqui então, deixa eu abrir o box para você. Eu trouxe uma imagem para poder contextualizar. Aí fala: Max can't stop me. Go Jacob, run. Então, é o carinha tá falando: o Max não não pode me parar. E aí a menininha tá dando um incentivo para ele. Go Jacob, vá Jacob, run. Corra, OK? Então ele tá dando, ela era que está dando o comando comando, né? Go, run. Então, o imperativo é isso, quando você dá uma ordem. Para, vai, Come agora é, você E aí a gente usa também na negação tá? Não coma isso Não faça aquilo Então você usa para afirmação e negação também tá? Então deixa eu abrir aqui o, o, os boxes Para você poder entender Então basicamente é isso aqui Affirmative Go, be quiet Então vá, fique quieto Negative, don't go, não vá Don't be sad, não fique triste Então a, a, o imperativo ele é isso. O que, que acontece? Só para você poder entender como que é tão tranquilo isso. A gente tem os verbos. Por exemplo, o verbo é to go, que significa ir. Quando eu estou usando ele na forma é, imperativa afirmativa, ele então fica só do. Né? Ele não é conjugado, ele serve para todas as pessoas e ele... Simplesmente, normalmente, ele ganha uma exclamação, porque eu estou dando uma ordem, né? Go, vá. Então, ele fica na sua forma básica. Ele perde o to, que é o sinal do, da, da, da sua forma infinitiva, e ele ganha, normalmente, uma exclamação para poder simbolizar essa ordem que está sendo dada. Ele fica na forma básica, é só isso, gente. Aí, a diferença só é quando você está negando, que aí você vai colocar o auxiliar don't. Don't go. E aí vai ser sempre o don't, porque quando eu estou dando uma ordem, eu sou normalmente falando com você, com vocês. Ó, oh, vocês não façam isso, você não faça aquilo. Então, por esse motivo que é sempre o don't, porque eu estou sempre me referindo a você, ok? Então, é muito simples, é basicamente isso. O verbo fica sempre na sua forma básica e aí ele vai no início da frase, porque é uma ordem, né? Go it now, coma agora. E quando é negativo, quando é uma ordem negativa né? para não fazer alguma coisa, você só coloca o don't na frente. Ah, aí Vamos dar uma olhadinha aqui no, no the rule. We make negative with... Então, nós fazemos as negativas com don't, mais a base do verbo, mais a forma básica do, do verbo. Nós sempre, sempre usamos um adjetivo com a forma imperativa do be, ok? Então, aqui o verbo subir é o nosso see ou estar, né? Então, quando eu estou dando uma ordem com o be, eu preciso é, colocar um adjetivo depois. Então, por exemplo, be happy. Seja feliz, fique feliz. Né? Não tem como eu falar só be. Be, be o quê? Seja o quê? Né? Não tem muito sentido. Então, eu preciso colocar um adjetivo. Então, ó, don't be late. Não se atrase. Não esteja atrasado, ok? Então, só para poder contextualizar isso. E aqui no watch out, ó, nós nunca usamos os pronomes com os imperativos, tá? Então, ele é sempre dessa forma direta. Go, né? É, é, por exemplo, ó, stop, not you stop, né? Eu não posso falar, eu não posso falar you stop, você para. Não, eu tenho que falar stop. Normalmente ele vai sozinho, tá? Eu não posso usar o, o pronome nesse sentido. Então bora dar uma olhada aqui para ver se você pegou isso daqui. Eu tenho essas frases. E aqui eu tenho os espaços em branco, você precisa usar esses verbos que estão nesse box aqui de acordo com a, a, a frase, né? de um modo que faça sentido. E observando que quando eu tenho um x, aparece mouse aí, cadê o um mouse? Aqui, ó. Quando eu tenho um x, é porque é para você fazer uma, uma ordem negativa. E quando eu tenho esse checkzinho aí, é para você fazer uma ordem afirmativa, beleza? Então, vamos lá, o primeiro já está feito, ó. Don't draw... On your desk. Não desenhe na sua mesa. Aqui eu estou falando alguma coisa to the conversation. Observe, então, que é uma afirmação, né? Tem um check aí. E alguma coisa to the conversation, sobre conversa. Qual será que se encaixa melhor? Be, close, draw, listen, read, stand, use, ou walk. Desses verbos aí, qual que se encaixa melhor para conversa? Bora checar? É o listen. Então, listen to the conversation. Escute a conversa, ok? Depois eu tenho o number two. Alguma coisa, the door. Observe que também é uma, uma ordem na afirmação. Qual desses verbos que tem aí que se encaixa melhor? O be, o close, o draw e o desse já foi usado. Provavelmente é o close, né? Então, feche a porta. Viu? Então, é close. Number three. Alguma coisa, late for class. Aqui é uma negação. Então, ele está dando uma ordem para que alguma coisa não aconteça. E aqui, ó, late for a class. A gente já usou o close, já usou o dry listen. Então, nesses verbos que restam, qual que se encaixa melhor? É o B, né? Don't be late. Não se atrase para a aula. Depois, number for, alguma coisa. You're phone in class. Uh, qual desses que, que, que se encaixa melhor com o seu telefone na aula? Não caminhe E é uma negação, né? Não caminhe com o seu telefone Não fique em pé com o seu telefone Não leia o seu telefone Ou não use o seu telefone? Acho que é o use, né? Don't use Número 5 Alguma coisa up Tá mandando... Aí é uma afirmação Uma ordem afirmativa Então o que, que provavelmente tá mandando aí fazer Ficar em pé, né? Stand up Stand up Número 6 Alguma coisa on the grass E aí eu tô negando Tô falando pra ele não fazer alguma coisa na grama Walk ou reads, não leia em cima da grama ou não ande sobre a grama. Qual será que se encaixa melhor? Walk, don't walk. E por último, é o que nos resta, que é o reads. É uma ordem afirmativa, né? Read the text on page 37. Você viu que o imperativo é muito simples, não tem muito mistério, não tem muito segredo em relação a ele. É mais ficar atento mesmo. E, e é aquilo que eu falei, é uma coisa tão básica que acaba que nas aulas de inglês passa a desperceber. Mas eu achei importante trazer, porque mesmo sendo básico, às vezes você fica na dúvida de como usar. Mas não tem muito segredo não. É isso pessoal, lembre-se de baixar o PDF com as atividades MP3 e praticar. Ok? See you. Bye bye.